E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing de uma compra que eu fiz com o André Serra, da Ômega Videolocadora. Ele me vendeu um lote de fitas japonesas, pessoal, fitas VHS direto do Japão. Vieram alguns outros filmes que eu também comprei aqui do Brasil, que são bem raros.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 Uh, preciosidades aqui dentro dessa caixa cheia de fitas VHS mas não são fitas VHS nacionais são fitas VHS do Japão pessoal vamos ver não entendo nada de japonês mas vamos ver como é que é a arte das capas enfim vamos ver como é que são os filmes lançados lá no Japão Vou tirar a embalagem o André sempre capricha aqui na embalagem para vir as fitas bem direitinho aqui, bem seguras aqui para Porto Alegre vamos ver aqui, ele é de Minas Gerais inclusive ele ainda tem a videolocadora dele aberta e ele me mandou as fitas aqui nessa compra que eu fiz desse lote e a gente está abrindo aqui juntos vamos ver, opa, vieram brindes ah, e além das fitas japonesas eu comprei algumas raridades aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no canal eu vou tirando aqui as fitas aleatoriamente nossa bem diferente essas capas aqui bem diferente os filmes aqui a maioria são filmes já conhecidos são blockbusters ou filmes que já foram lançados aqui no Brasil não só em VHS mas também no formato DVD Nossa que interessante os estojos eu tô vendo aqui do empilhando tudo aqui mas eu vou mostrar uma a uma para vocês aqui no canal vou tirar aqui embaixo para não ficar muita confusão de material e eu vou uh, puxando aleatoriamente voltei puxando aleatoriamente eu vou começar com as fitas nacionais que eu comprei dele nesse pacote que são algumas raridades de terror eu já consegui com o André o fita do Pânico, do primeiro Pânico, pessoal, que eu não tinha ainda na, na minha trilogia de VHS. Eu vou deixar aqui em cima para vocês o card do especial Pânico, onde eu mostro, claro, os filmes que eu tenho do Pânico e os cartazes. E me faltava essa fita VHS aqui, que eu vou abrir aqui para vocês lançada pela Play Art. Olha só que legal o selinho direitinho. Play arte filmes está em ótimo estado vou mostrar para vocês aqui a capinha muito legal essa capa do primeiro filme VHS do pânico em seguida pessoal olha só essa raridade o primeiro filme do Halloween Halloween 2 Do John Carpenter Aqui na, no formato VHS Pessoal, isso aqui é muito raro mesmo Eu já tenho coleção inteira Do Halloween em DVD E alguns em VHS e esse aqui, eu encontrei outro Aqui também com ele Tá aqui a fita original Do filme Halloween em ótimo estado Não tá nem mofado Se tivesse não teria problema também Olha só que legal essas raridades aqui pessoal lançado pela national video e videoban não imaginar eu acho que o estojinho dela depois eu vou repor me parece que era branco na época que foi lançado mas eu tenho estojinho branco aqui você sabe né eu gosto de manter o mais le... ah, o mais próximo possível de quando foi lançado aqui o Halloween 5 pessoal A vingança de Michael Myers lançado pela top tape o 4 também é lançamento da top tape e eu um dos meus preferidos é o volume 4, mas aqui tá do volume 5. Muito legal esse filme, eu também tem um cartaz. Aí descolou aqui a etiquetinha, depois a gente cola com cola bastão. E daqui tá aqui o Halloween 5, essas três raridades do mundo de terror. Valeu. André Serra, mais três raridades aqui para a coleção. Aqui no caso, VHS de filmes nacionais. Eu acho que ele me mandou aqui um brinde e eu vou mostrar para vocês aqui que é uma fita nacional. Eis aqui o brinde, ele botou uma dedicatória que eu vou guardar com muito carinho dentro da fita da Ômega Videolocadora, é a videolocadora do meu amigo André. Muito legal, pena que eu não moro aí em Minas Gerais para fazer um vídeo e mostrar... O acervo, que deve ser maravilhoso, que ele tem muitas fitas VHS. Ele colocou essa dedicatória para mim, com certeza. Vou guardar com muito carinho, inclusive, a fita Espantalho com o Dini Heckman. E Alpatino, olha só que legal essa capa, pessoal, ilustrada. E André, valeu mesmo. Que esse filme aqui eu conheço, mas eu não tenho na minha coleção em nenhum formato. Então eu vou guardar, claro, esse VHS aqui na minha coleção junto no botar a dedicatória. A, a, a etiquetinha saiu, mas é só botar uma cola bastão. Olha só, com todos os adesivos, todos os selos da Warner Home Video, que é, né? O meu estúdio do coração. Valeu, André. Muito obrigado pelo brinde. Muito legal essas compras também. As fitas estavam em, tão em ótimo estado. E agora vamos começar com a fita japonesa, né? Que tem muita coisa aqui do Japão. E olha só que curioso! Olha só, bom, nem vou dizer qual é o filme, mostrando aqui vocês já vão descobrir qual é. Só pela imagem da capa que eles manteram igual. Deixa eu só dar uma espiadinha, porque isso aqui é do estúdio do meu coração. Não sei se ela veio azul. Mas olha só, pessoal. Queima de arquivo com Arnold Schwarzenegger. A versão do Japão. Olha só que interessante. Eu não entendo nada de japonês, então eu vou comprar que tá escrito queima de arquivo. Talvez seja até outro filme. Mas tá aqui, esse é o filme queima de arquivo por curiosidade o estojinho azul já vou abrir para vocês aqui é a parte de trás com a sinopse do filme o padrão deles é branco aqui embaixo é diferente e tem aqueles adesivinhos que o pessoal aqui do VHS é mais familiarizado com, a, com os VHS da Warner ter esse adesivinho lá nos anos 90 anos 80 colocava isso nas fitas também e olha só que interessante pessoal, que legal, não sei se está de cabeça para baixo ou assim, eu não entendo quem, ou é assim né, japonês, quem souber é japonês, diga, bote aqui embaixo nos comentários se realmente o filme no Japão se chama Queima de Arquivo. Vamos abrir a fita, olha só que interessante a fita da Warner de lá, ela tem essa, esse flatzinho, cinza, verde, que cor é essa, que verde? essa aqui, verde, cinza. cinza. É que eu sou Daltônico. Assim. Oh. É, não é nada, eu tenho uma vida normal, não tem problema. Aí ele tem essa cor diferente, esse adesivo da Warner. Aqui veio aquela etiquetinha que eu falo para vocês que aqui no Brasil também tem. E aqui o selo é único, ó. Vai de canto a canto com o nome do filme em japonês. Eu acredito que seja assim uh, <risos> a parte certa. Olha só que legal esse material. Valeu, André. E aqui embaixo tem umas coisinhas escritas, né? videocassete VHS olha só que máximo esse esse material aqui na coleção com certeza vai ter um cantinho especial para os VHS do Japão eu não imaginava que, que eu ia conseguir esse tipo de material aqui na coleção vamos para o próximo título eu não tô conseguindo identificar coloque aqui embaixo nos comentários diabo de f... Nemesis 4 ah, a capa é muito diferente da, da versão brasileira Nossa é muito muito diferente mas é um Nemesis 4 pessoal tem um selo holográfico aqui para né, a pirataria que deve ter lá no Japão olha só a parte lateral é meio transparente que então a pessoa pode ler e tá aqui Nemesis 4 Eu acredito que seja assim que se lê né? assim não deve ser muito menos assim, talvez né enfim assim Nemesis 4, olha só que legal Vamos ver a fita A fita também, a parte de cima também é de outra cor Eu acho muito legal quando eles fazem esses flechizinhos coloridos E tem bastante selo, né pessoal? Será que tem pirataria lá? Não sei É outro país, olha só, tem selo na lateral Selos na parte de cima Esse selo aqui Isso esse deve ser o código da locadora, enfim Muito legal esse material, olha só Muito legal, André As capas estão novinhas, né? Esse lote que eu comprei dele do Japão tá novinho, muito legal. Nemesis 4, não conheço esse filme. E o engraçado é que a abertura das caixas são todas parecidas, assim, parece que eles têm um padrão. Enfim, seguindo aqui, que filme é esse? Meu Deus do céu, não dá pra entender nenhum. Aqui na lateral: Extreme Crisis, não conheço esse filme, não sei se tem no Brasil. <risos> Extreme. Crysis coloque aqui embaixo nos comentários se pela arte vocês conseguem identificar esse filme aqui só digo que a capa aqui deve ser ação né muita explosão muito colorido aqui eu vivo é muito legal essas capas aqui do Japão vamos ver como é que é a fita Olha só que legal pessoal mais etiquetas bastante etiquetas e curioso que até agora todos os flatzinhos aqui em cima são coloridos Olha só. Acho que é assim, né? Assim? Não entendo, japonês. Deve ser assim, ó. Deve ser assim. E tá aqui essa fita e o estojinho, né? Mais clarinho. E tem um símbolo aqui, um logotipo em alto relevo da Art Herald. Deve ser a empresa do que faz o filme muito interessante André puxa que legal esse material esse aqui pessoal é um filme do Van Damme quem já conhece esse aqui é, é Lion Heart Lion Heart aqui Coração de Dragão não, não me lembro ao certo o nome desse filme aqui ou alguma coisa assim é, é Coração de Dragão que é aqui no Brasil Olha só que legal essa capa aqui né pessoal deve estar escrito isso daqui a única coisa que eu entendo é o nome dele é o coração de dragão é o personagem dele agora me falha a memória mas eu acho que eu conheço esse conheço acho gente foi lançado pela Paris, Paris ou pela época da top Tape, não tenho certeza mas é mais ou menos essa época que hi-fi sério em VHS Olha só que demais nipple herald filmes é empresa disso daqui tá em alto relevo aqui na capa não tem ideia muito legal essa capa aqui de do filme do Jean Claude Van Damme e aqui tá ó, a fita novamente com flat de outra cor tem um selinho holográfico ó, mas é mais ou menos é, segue a mesma linha né de, de artes e coisa na hora de de colocar Uh, essa selagem em fitas. Olha só, novamente aqui, que legal esse tipo de material. Valeu, André, por ter me proporcionado essa oportunidade de ter esse material aqui na coleção, que com certeza, mesmo tendo os filmes em português, lógico, uma coisa não substitui a outra. Esse aqui, pessoal, já dá para ver de longe, né? O filme do Gladiador. Olha só como é que é a capinha. Eles mantêm realmente grande parte é a mesma arte, né? A arte do cartaz também, e eles colocam aqui no VHS só que tudo escrito em japonês olha só que demais isso aqui Gladiator da DreamWorks hi-fi estéreo muito muito legal esse material depois vou passar um tradutor um tradutor aqui em cima e ver o que que tá escrito aqui nessa sinopse que eu achei muito curiosa né? aqui dentro da capinha olha só essa não tem nenhuma impressão mas olha só o cuidado na apresentação né pessoal e na selagem, né, todos têm esse padrão aqui do selo bem grande E os outros selinhos aqui, até com outro material É um material mais plástico aqui, umas coisas escritas em japonês Que eu não sei o que, que é, mas eu estou acreditando que deve ser gladiador, né Não sei como é que eu um no Japão ser gladiador ou ser é, lutador, sei lá Outra coisa aqui, Bandai, Bandai Home Video, pessoal Olha só, outro filme, esse aqui já é mono também não conheço esse filme aqui figuras de ação olha só o Danglar aqui me disse a bandai para uh, eles fazem action figures talvez de filmes, filmes de ação também Dragon Ball. É o Dragon Ball olha só que legal essa capa eu não tenho a menor ideia do filme que se trata mas é do John a better tomorrow um, um amanhecer melhor não sei a tá aqui sim <risos> em inglês Nossa minha olha minha memória assim olha pessoal tá totalmente meu HD aqui tá totalmente corrompido e as informações estão tudo louco Olha só a fita novamente seguindo aquele padrãozinho né o flat de outra cor selinhos hologramas selo aqui de legitimidade Olha só que legal a Better Tomorrow. Amanhecer melhor, não sei. Às vezes em português é um nome totalmente diferente. Vamos seguindo aqui que tem bastante fita. Eu vou mostrar todas aqui em detalhes para vocês. Porque, afinal de contas, esse material aqui não é muito comum de se ver. Esse aqui é o Waterworld, lá com o Kevin Costner. É bem parecido, inclusive, uh, aqui, Video Library. Será que é alguma coleção de revista? Ou será que é um lançamento da... Saudosa Cic Video, A Vídeo não era coisa do Brasil só. Todos os países tinham a sua Vídeo, que é a companhia internacional de cinema. E os filmes da Universal e da Paramount vinham pela uh, Vídeo na época, pelo menos aqui no Brasil. Esse aqui é o Waterworld. Vamos ver aqui por dentro, toda cinzinha, assim que legal. Ó. Estou de cinza, e olha só que legal, olha só, vieram agora, adoro quando vem essas coisas, além da fita, ele me mandou também junto, olha só um encartezinho, em preto e branco, tudo escrito em japonês, depois vou passar o tradutor, olha só que legal, aquele cuidado que se tinha na época do VHS, pelo menos lá, é que o VHS algumas vezes teve, teve esses materiais extras aqui, e aqui eu acho que é para pessoa, sei lá, <risos> Material promocional, para comprar alguma coisa do Universal. É uma, pelo jeito é uma coletânea. Talvez seja até numerada. Não sei. Não sei. Isso aqui um cepo. Enfim, eu não sei nada dessas fitas. Eu comprei sim por muita curiosidade. Mas tem bastante coisa aqui, né, pessoal? Um material muito legal. Muito diferente de se ver. O próximo filme aqui é... Com Christopher Lambert não tenho nem Estrela do Norte, North Star, quem é que conhece o filme, coloque aqui embaixo, como é que é o nome desse filme aqui em português, que eu não me lembro, tá aqui 980 ienes, será que é esse o valor, quanto é que deve ser em real, pessoal, será que ele saiu 9 reais, ou 98, ou 980, quem sabe, acho que não, Tá aqui, pessoal, é hi-fi estéreo também, olha só, com Christopher Lambert. Que legal essa capa aqui, muito legal. As informações tudo em japonês, que interessante. Vamos lá pra fita, vamos tentar adivinhar flat cinza. Flat cinza também. Eu acho que é um padrão deles de tudo que a fita vir com essa mesma cor. Aqui em Brasil era meio difícil, era mais... Algum outro estúdio que lançava com isso, alguma outra distribuidora, né? Mas lá, pelo jeito, no Japão era comum esse tipo aqui. E esse padrão aqui de, de capinha, né? de, de estojo, de, de VHS. Estranho que tem um símbolo de Betamax aqui, provavelmente. Será que reaproveitável reaproveitavam? Enfim. Muito curioso esse material, lançado também pela Estúdio Warner Brothers. Meu estúdio do coração, tem Dolby Surround e estéreo. Muito legal essa fita aqui. Desse filme do Christopher Lambert, que eu não sei qual é. O próximo aqui, olha só, da Columbia, pessoal. Olha só essa capa, toda ilustrada. Eu amo capta, é, capta capas ilustradas. Esse filme ó é da quadrilha da mão. Bem diferente do lançamento daqui, é, pela L. Catel, me parece, que distribuía a Columbia aqui no Brasil. E é tá aqui, Band of the Hands, só que... 5, eu não entendi esse 5 aqui, eu acho que não existe tudo esse tipo de filme, eu acho que é só um, mas enfim, lá tem um número 5, não sei, coloque aqui embaixo nos comentários quem está mais familiarizado com essas fitas do Japão, olha só esse estojo, ele é todo diferenciado, ele tem um logo em alto relevo da Colômbia. E o plástico deles, pessoal, é um pouco diferente dos estojos daqueles que eu mostrei para vocês. Esse aqui é aquele estojo padrão rígido, igual aqui do Brasil, só mudou a cor. Mas esse aqui parece que é uma... Isso aqui parece ser aqueles coisas de... Vacum conforme aquela moldagem a vácuo, que ele é um plástico assim que pode até quebrar, sei lá, Mas isso é muito mais resistente do que aqueles estojos transparentes gigantes de VHS. Mas olha só que legal, pessoal. Eles dizem que eu ia gostar muito. E olha só essa fita, pessoal. Como é que vinha as fitas da Columbia lá na, no Japão? Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês que legal esse flatzinho. A parte de cima vem com o símbolo da Columbia lá impresso na própria fita. Que demais além de ter um aqui né uma marca d'água que não é um sela é um impresso aqui nossa que interessante isso aqui muito legal André tem mais um inscrito aqui em japonês muito muito muito legal esse material aqui muito diferente e é legal botar até a fita não tem as fitas brasileiras de se colocar aqui do lado mas olha só o estojo bem bem legal ele falou que eu ia gostar desse estojo porque tem uma fixação por estojo então ele disse que eu ia gostar e acertou o próximo filme é a lenda com o Bruce Lee é a única coisa que eu consigo ler a lenda Bruce Lee a lenda Olha só que legal Golden Harvest muito legal esse filme tá escrito para venda apenas aqui atrás né mas parece o jogo da morte será a lenda Bruce Lee hum, sim coloque aqui embaixo causa mais o figurino né? Muito legal esse filme aqui, do Bruce Lee. Essa imagem aqui com a roupinha dele, olha lá, que o Bill, né? Tarantino se espelhava muito nos filmes de Kung Fu para fazer, para criar os filmes dele mesmo. Olha só, agora vamos ver por dentro. Tem Pony Can olha só, estojo que tem o, o símbolo da, da, da distribuidora aqui. E aqui é fitinho olha só, novamente cinza. Ele sempre tinha um flat de outra cor. Que interessante isso. Ó. A parte de cima tem uma etiqueta. Um selo holográfico aqui. E aqui o nome do filme. E hi-fi estéreo. Olha só. Muito, mas muito, muito legal esse material aqui. Que o André me vendeu. Valeu, André, novamente pelo rápido envio. Ele é um vendedor muito cuidadoso. O material dele é muito bom estado. E mais um filme aqui com... Val Kilmer, eu acho que é o Val Kilmer, da obra de H.G. Wells, DNA, DNA, deve ser aqui também em português. Tinha um filme da DNA, DNA, acho que lançado pela Flash Star, me parece, não sei se se trata do mesmo filme. E esse aqui, pessoal, tem lá também a Copy Protection, o sistema macro, Macrovision, em que se a pessoa tentar fazer a cópia de um videocassete para outro, aparecem aquelas variações detestáveis na imagem, olha só que legal, o estojinho branco e claro, o flat, flat cinza e a fita aqui cheia de etiquetas que e coisas, assim. um, um caramelo, sei lá, aqui tá difícil de ver as cores, pessoal, mas enfim, é uma outra cor, <risos> que cor que vocês estão vendo, eu tenho dificuldade um pouco com cores, mas enfim, muito legal esse material, olha só, muita detalhada as capas, né? Na é época do VHS, aqui atrás tem um selinho aqui, né? Um selo holográfico. Muito, muito legal. Pá, muito legal esse material. Torro Video. Ai, belos tempos a Torro Video. Nem conheço. Aqui embaixo, Interchange. Olha só que legal. Uma mistura de, sei lá, Velosos Furiosos com velocidade máxima e explosão. E, e deve ser essas coisas, né? Eu não sei. Não tenho nem ideia de que filme é esse aqui. ó oh, Gun... Bus... O ônibus da morte. Pelo menos traduzindo livremente do inglês é o ônibus da morte. Coloque aqui embaixo nos comentários. Quem conhece esse filme aqui, Prime Wave, a distribuidora. Olha só que legal essa lombada aqui, colocar um do ladinho do outro para fazer a coleção de filmes do Japão. Olha só, mais. Ah, o Kita tá VHS aqui no padrão aquele estojo do VHS, né? Flat dessa cor aqui que eu não sei. Aqui os selinhos, bastante selos, não economizava, Japanese Edition, que legal, olha só que material maravilhoso do mundo, do limbo, né, <risos> do mundo, esse mundo obscuro do VHS, que olha, inclusive no Brasil tem muita coisa que a gente só esquente, se surpreende e coisas que só existem mesmo em VHS. Uh, aqui ele botou made in Japão inclusive todos aqui tá escrito made in Japan, né? E esse aqui, pessoal, esse filme também é brasileiro, acho que é o Vencer ou Morrer, que foi lançado pela Colômbia. Tem aquele estojinho dourado, prateado, dourado. Isso é dourado. E aqui do Japão foi lançado assim, ó. O título é esse aqui, né? Knock Off. <risos> em português, Vencer ou Morrer, muito legal. Olha só que legal e aqui a parte de trás com esse monte de coisa escrita né acho que é para vender ser é a mesma coisa né que existe no Brasil aquelas frases chaves ou aquelas coisas que os jornais colocam essas coisas assim dizendo que o filme é bom que tem que levar para casa aí ó a parte de trás da parte lateral também com o título do filme muito interessante André puxa que material que trouxeste aqui para mim. Olha só, estojinho tudo novinho, flat, cinza, ou essa cor que não identifiquei. Muito, muito, muito legal esse material. Olha só. E é isso, pessoal. O que vocês acharam desse maravilhoso lote de fitas que vieram diretamente do Japão? Coloque aqui embaixo dos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com seus amigos japoneses e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!